Olá, alunos! Nesta aula, falaremos um pouquinho sobre a água como um solvente universal. E eu começo essa aula mostrando para vocês essa imagem do nosso planeta Terra. Repara bem as áreas de água e as áreas de terra. Você sabia que 70% do nosso planeta é coberto pelos oceanos? Então, a água está no planeta em maior quantidade do que a própria Terra. Mas não é só na Terra que a gente tem uma grande quantidade de água. Se nós olharmos os diferentes organismos vivos, nós vamos ver que o corpo humano tem de 65% a 75% de água nele. Depende do órgão que a gente está falando, depende da parte do nosso corpo, nós vamos ter diferentes quantidades de água no nosso corpo. Mas a média é essa, de 65% a 75%. Outros animais, os mamíferos, por exemplo, têm mais ou menos a mesma proporção. Já a água-viva tem 98% do corpo dela composto de água. Os vegetais também têm uma maior quantidade de água em sua constituição. Em geral, os animais e vegetais possuem grande quantidade de água em sua constituição. E, o mais importante, todos os organismos vivos da Terra precisam de água para sobreviver. Tudo isso demonstra que a água é muito importante para a nossa vida. Então, eu vou explicar para vocês o que é a água. A água é uma molécula composta de três átomos, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Mas existem várias coisas que são legais sobre a água. Por exemplo, ela é a única substância que pode ser encontrada na natureza em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é encontrado nas geleiras, o estado líquido nos mares, lagos, rios e cachoeiras, e o estado gasoso no ar, originando o que chamamos de umidade relativa do ar. Outra coisa interessante é que, no estado sólido, a água é menos densa do que quando está em estado líquido. O gelo tem menor densidade devido à forma que as moléculas de água se organizam ao se congelarem, o que gera um aumento do volume ocupado por elas. Por isso, uma garrafa de água fechada pode estourar quando colocada no congelador. Outra coisa interessante de se observar é que a água não tem uma coloração e nem cheiro. O que faz ela ter uma coloração, um cheiro ou até mesmo um gosto é o que está inserido dentro dela, e não necessariamente a água em si. Ela por si só não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Também devemos destacar que a zero grau Celsius ocorre uma transição do estado da água do líquido para o sólido, ou vice-versa, ou seja, do estado sólido para o líquido. E que a 100 graus Celsius ocorre a transição do estado líquido para o estado de vapor, ou vice-versa, ou seja, a transição do estado de vapor para o estado líquido. Isso pode se alterar dependendo da pressão de cada local. A pressão da coluna atmosférica varia com a altitude. Ela é igual a 1 ao nível do mar, e vai sendo cada vez menor quanto mais alto estivermos. Por isso, todas essas temperaturas que acabamos de falar são, na verdade, para uma altitude de zero, que é a nível do mar. Quando a gente aumenta a altitude, por exemplo, se nós formos a 1.600 metros, a temperatura de transição entre os estados líquido e gasoso será de 95 graus Celsius e não a 100 graus Celsius, é uma variação pequena, mas acontece. Outra coisa legal é que a água doce, que é aquela que consumimos, tem um pouco de sal dissolvido em seu interior. Já a água do mar tem 35 vezes a quantidade de sal dissolvida em seu interior, quando comparada com a água doce. E, por fim, uma das coisas mais importantes sobre a água, e esse é o tema da nossa aula, é que ela é um solvente universal. Mas o que é ser um solvente universal? Para vocês entenderem, nós temos dois componentes, um soluto e um solvente. Quando o soluto entra em contato com o solvente, ele vai se misturar e vai se transformar em uma solução. Nesse caso, o sal entra em contato com a água e gera uma mistura de água e sal. O solvente é o líquido que dissolve o soluto no seu meio. E a água tem essa capacidade, e ela faz isso muito bem. Para vocês terem uma ideia, ela consegue dissolver quase todas as coisas que tem no planeta, como açúcares, sais minerais, gases como o oxigênio, entre outros. Por isso, a água é chamada de solvente universal. Mas daí você deve estar se perguntando, Existe um limite para que essas substâncias consigam se dissolver? Existe. Nós chamamos de solubilização, ou a capacidade de uma substância solubilizar outra. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos água e terra, onde uma quantidade grande de terra foi inserida na água. E a água vai ficar tão saturada com a terra que ela não consegue dissolver tudo e o que ela não consegue dissolver se deposita na parte de baixo do recipiente, como se fosse um resíduo. Quanto mais terra você colocar, maior será o resíduo que irá para o fundo do recipiente. A água consegue solubilizar qualquer substância? Não necessariamente, mas isso vai ser uma matéria para uma outra aula. Nós ficamos por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!